A gente está acostumado a pensar que quem governa são os governos, a gente elege, enfim, a, a política manda nos processos. Esse processo mudou. É, vejam bem, nós estamos caminhando passo a passo e vendo como está se reorganizando o sistema é, mundial e, inclusive, o sistema é, dos países. Né? É, o que nos vão pegar hoje é o oligopólio sistêmico né? a organização é, de gigantes é, financeiros mundiais e como isso está transformando todo o sistema de governança. A gente sabe o que é a máquina administrativa, a governança é fazer funcionar o conjunto. Isso está mudando, né? Basicamente, resgatando um pouco as aulas anteriores, os capítulos anteriores, né? nós vimos que nós tínhamos 737 grupos que controlam 80% do sistema mundial. Nisso, um núcleo de 147 controla 40% e, nisso, nós temos um grupo de 28 de gigantes financeiros que controla a dimensão financeira e com isso controla um conjunto do sistema corporativo. Formou-se portanto um tipo de uma pirâmide de poder com muita pouca, poucos grupos em cima que detêm um poder absolutamente fenomenal porque detêm o acesso aos recursos e eles, como são acionistas e através de holdings financeiras controlam as empresas produtoras na base, elas extraem e fazem a pressão para extrair o máximo. E com isso, você gera um sistema em que os interesses dos consumidores lá embaixo, os interesses dos produtores que dirigem uma empresa concreta que produz alguma coisa e os interesses financeiros, eles se distanciam e você tem uma ruptura da governança do sistema e daí as crises e daí os uh, os dramas ambientais os dramas da desigualdade que a gente que a gente assiste né então nosso interesse hoje é pegar uh, não como está dentro cada um desses uh, desses gigantes mas como eles se organizam no seu conjunto que é o oligopólio sistêmico uh, que se uh, que se montou não é? uh, essa governança, a gente pega então cada um dos grandes grupos financeiros desses 28, cada um maneja um ativo da ordem de 1,8 trilhão de dólares, 1,8 trilhão de dólares é mais do que o PIB do Brasil que a sétima potência mundial, quer dizer, cada um desses grupos financeiros maneja mais do que a sétima potência eh, econômica mundial eh, com o Brasil. Então, isso deslocou o sistema eh, de poder. Esse conjunto dos 28 maneja cerca de 50 trilhões de dólares para um PIB mundial, são dados de 2013, eh, para um PIB mundial eh, de 73 eh, trilhões, para é, vocês terem uma ideia do peso econômico que isso representa é, no planeta. Não é? Agora, é, tem também o fato que os governos, nossos pobres governos individuais, é, estão todos endividados. Né? E essa dívida pública dos governos no mundo é da ordem de 50 trilhões, que dá mais ou menos o mesmo é, que é o ativo é, desses gigantes financeiros. Então, de certa maneira, não tem mais os grupos de um lado, a economia de um lado e a política de um lado. Esse processo se juntou e o oligopólio passa a exercer dinâmicas de poder político. Vamos ver mais em detalhe como ele se organiza em outros capítulos, mas por enquanto é ver é, esse conjunto é, de poder que se instalou e como ele se, é, como ele se organiza. Não é? É, basicamente, é, nós temos... E você vai é, encontrar esses dados no, no gráfico da página 79, né, dando os grandes o endividamento, o tamanho dos grupos. E depois, na página 80, né, você vai ter é, os dados é, numa tabela que é muito interessante, que é elaborada é, pelo François Morin, que é o do Banco da França, não é um, um teórico, digamos, mas é, é, é basicamente ó, alguém que está dentro do sistema financeiro, né? e a tabela uh, mostra uh, que esses grupos financeiros que ainda estavam fragmentados uh, na véspera da crise de 2008 de, lo, de lá para cá fizeram sistemas de governo próprio paralelo, né? então vocês têm o que aparece na tabela, na tabela o, o GFMA que é uma uh, associação global de mercados financeiros vocês tem o IIF né, assim chamado, que é um instituto uh, internal, uh, internacional de finanças, esses grupos hoje, se vocês olharem na tabela, vocês vão ver uh, que tem mais o SDA, a FME, o CLS. Né? Na realidade, tem vários grupos de organização. E vocês olharem, por exemplo, na tabela, os 12 principais bancos, como o Citigroup, Barclay, uh, HSBC, Goldman Sachs, Société Générale, União de Bancos Suíços, todos eles estão praticamente em todos esses, esses grupos. Então, na realidade, há diversos subsistemas de governança, mas todos os grandes estão... Simultaneamente nos diversos grupos com diversos eixos eh, de poder e de organização e de pressão, eh, pressão internacional. Se vocês lerem na vertical, vocês vão ver que o GFMA e o IIF são os dois que praticamente todos os grandes bancos estão Estão dentro deles. Um, um, muitos comentários que se lê, né, por exemplo, sobre o Instituto eh, de Finança Internacional, é que o chefe dele se comporta como governo. Ele é recebido como chefe de governo em qualquer parte, em qualquer, eh, eh, em qualquer país. E, na realidade, você tem um deslocamento da estrutura de poder eh, no, eh, no planeta. São formas organizadas. De certa maneira, o que há de diferente é que a gente estava acostumado Uh, a ver uh, os uh, grandes uh, grupos uh, como apenas fazendo guerra entre si. Não é? Todo mundo fala na competição, na guerra, etc. Há etc. guerra, cada um tenta ser mais forte que o outro, tudo bem. Só que há também governança. A partir da construção dessas instituições, né, na, do sistema onde eles se reúne regularmente, tem secretariado, tem um, um, um o sistema de poder organizado, eles, quando os conflitos surgem e prejudicam o conjunto, eles reduzem esses conflitos, fazem acordos. Isso é imensamente importante para a economia mundial, porque aí não temos mais mercado e competição e coisas. Na realidade, nós temos um sistema organizado de exploração uh, uh, pelo sistema. É, pelo sistema financeiro. Né? É, a dificuldade da gente é, é, ultrapassar é, isso é que, por mais que haja tensões entre eles, quando os interesses deles convergem, por exemplo, para reduzir os impostos sobre uh, o rentismo, né, sobre o capital improdutivo. Aí eles estão juntos. Né? Isso aí, e aí faz uma força e faz grandes gritos, abaixo os impostos, todas essas coisas, e muita gente uh, entra uh, entra nisso. Né? Uh, então, você tem um, uma redução da capacidade uh, de uh, extrair os impostos uh, deles. Se trata também uh, de uh, impedir que os governos tenham acesso aos seus dados, né? a gerar a opacidade. E se trata também, evidentemente, do problema dos paraísos fiscais que será examinado na próxima aula. Quando você tem espaços de que quando um governo tenta apertar um banco, um grande grupo financeiro, esse banco tem como migrar para um paraíso fiscal, você naturalmente perde capacidade de pressão, de pressão sobre ele. Não é? Se trata de perda de controle dos juros, perda de controle sobre os fluxos financeiros, não é? e quando se perde o controle dos fluxos financeiros, não é só... Um setor, a finança, que é afetado. Porque as finanças são apenas um meio para financiar, por exemplo, políticas ambientais, políticas de saúde, políticas de educação, investimentos eh, eh, na área tecnológica ou coisas do gênero. De certa maneira, ao perder o controle sobre as finanças, os governos perdem a capacidade de orientar produtivamente os recursos eh, financeiros. E com isso a democracia perde o seu sentido de maneira muito direta, porque entre o programa em torno do qual foi eleito um governo determinado, é, entre esse programa e os interesses da população que isso representa e os interesses financeiros, gera-se um, um divórcio é, extremamente profundo. Né? Quando se tenta, por exemplo, baixar os juros, favorecer uma dinâmica interna, você tem o um ataque conjunto uh, desses, uh, desses grupos. Né? São apresentados sempre como brigas nacionais, mas, na realidade, o essencial é, é essa ruptura entre o sistema financeiro, que hoje extrai em vez de ajudar a financiar as políticas que necessitamos. Né? Na próxima aula, no próximo capítulo, nós vamos pegar justamente o elemento importante dessa perda de capacidade de governo sobre as finanças importantes, sobre as políticas públicas em geral, através dos eh, sistemas de paraísos fiscais. Música